O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou em dezembro de 2014 a Resolução 169, que dispõe sobre a proteção das crianças e adolescentes nos momentos em que são ouvidos pelos órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos, que envolve, entre outros, o Sistema de Justiça, os órgãos de Segurança Pública e do Poder Executivo e também os Conselhos Tutelares. A Resolução chega para ajudar crianças e adolescentes que são submetidos a condições inadequadas no atendimento. O que estava acontecendo é que esse direito de se expressar vem, de certa maneira, sendo confundido com a obrigação de depor como vítima ou testemunha de crime. Como se a criança tivesse a obrigação de testemunhar, né, de ser obtido informações da criança, né, causando sofrimento, causando constrangimento, causando embaraço para a criança. A resolução traz orientações e recomendações sobre a forma como deve ser realizada a escuta dessas crianças e adolescentes para que sejam ouvidas e preservadas em sua privacidade, dignidade e liberdade. Ela protege a criança, por quê? Porque ela fala que a criança, por exemplo, tem o direito de ficar calada. Né? Ela, ela não vai, ela vai impedir que a criança seja vitimizada, que, ela, que a criança seja maltratada, que a criança seja desrespeitada nesses atendimentos. Então, ela protege a criança e o adolescente, mas ela protege também o profissional que está, por exemplo, o profissional de psicologia, do serviço social, o médico, que está fazendo... É a escuta da criança, que está no atendimento. As necessidades da criança têm que ser atendidas prioritariamente. A criança não é objeto de prova, né? ela é sujeito de direitos e pessoa em desenvolvimento. E ela tem uma dignidade, e essa dignidade tem que ser respeitada em todos os momentos e também quando ela é atendida nos vários órgãos, nas políticas de assistência, saúde, educação. Conheça e ajude a divulgar a Resolução 169. Ela está disponível nos sites do Conselho Federal de Psicologia, cfp.org.br e do Conanda, sdh.gov.br.